Sejam todos muito, somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Gleme Freitas e hoje eu selecionei cinco personagens que vocês enviaram para mim, para desenhar no meu estilo. Todos vão estar desenhados juntinhos, compondo ali um grupo. A gente fez isso mais outras duas vezes, e agora tá na hora de fazer a terceira. Eu tô gostando dessa série, ela me dá a oportunidade de entender um pouco mais do design que vocês criaram, e isso é gostoso, eu sinto que expande também a minha cabeça, e eu espero que sirva aí de não só entretenimento, mas aprendizado para todo mundo que tá acompanhando. Vamos direto embora pro Photoshop, depois da vinheta. Aproveite a promoção de carnaval do canal Brush Rush, acesse brushrush.com.br e garanta o seu acesso vitalício a todos os cursos pela metade do preço. Comece já a estudar pintura, ilustração, desenho ou 3D. Acesse brushrush.com.br e bons estudos! E esses daqui, pessoal, foram os nossos personagens que eu organizei aqui no Puri Ref. Começamos com esse cara aqui, ó, que é uma fuinha de, de, de, de cabelo, né, que eu achei ele maravilhoso, da Kaori Jenny, que já esteve aqui nesse canal uma, uma outra vez, no um vídeo de dica. Tem a Nick que fez essa, essa bruxinha aqui, esse design tão legal, eu gostei das pernas com armadura, desse livro cheio de dentes aqui, eu acho que vai ser bem divertido também, e o chapéu é um shape grandão e, e bonito, eu acho que vai dar pra ocupar um espaço maneiro na nossa na nossa composição. A Débora tem aqui ó esse rapaz que é um espantalho, ele tem umas magias muito loucas aqui, uns negócios. Eu também gostei do, do look dele assim, da estatura, eu acho que vai complementar legal. E o Giborba gente, olha que loucura de design, essa, essa, essa representação aqui também ficou muito maneiro, essa moça espadachim que tem vários braços, pelo menos três braços robô aqui, né, conectados, eu achei isso muito interessante. Tô doido, eu fico imaginando fazer uma composição com esses, um negócio assim, né? E, pra, pra, né, pra não ficar faltando, tem um furizão aqui gigantesco do Anderson, que ele falou que era meio que um, uma vaca, parece uma capivara, acho que é um, é um animal inventado, né? Mas é um, é um design muito interessante assim, e a gente precisa sempre de um personagem gigantesco pra compor essa nossa imagem, né? Aqui estão os dois últimos que nós fizemos aqui no canal, né? Esse foi o primeiro, no caso, esse daqui foi o segundo trabalho desse jeito que a gente fez aqui e tá na hora de fazer um pouquinho mais, vamos ter mais uma nova imagem para compor essas, eu tô doido para ver a colagem final com vários desses trabalhos, como é que vai ficar vamos começar a colocar esses personagens em cena aqui então, gente eu tô achando que como da última vez, né, a gente tem um personagem bem grandão, eu acho que ele provavelmente tem que ocupar aqui essa parte do fundo da imagem, né é, talvez assim, né, com aquele peito Tão musculoso aqui e umas mãozonas espalmadas, né? Porque afinal de contas ele tem uma pose meio de, meio de wrestler, meio de lutador, assim, né? Eu acho que faz sentido que ele tenha esses dedos mais espalmados. Eu vou rascunhar assim de uma forma bem soltona por enquanto, só pra gente ver é, o, que que, o que que encaixa aqui. Acho que assim tá muito exagerado. Vamos ver, ó. que a cabecinha dele meio mais ou menos desse jeito os dentão dele aqui e aí as supernocas dele eu acho que pode ser um negócio acho que ele pode estar tá bem bem em pezinho assim de uma forma bem bem natural até aqui atrás ó Pô, gostei gostei mas eu acho que eu vou manter essa ideia das das duas mãos espalmadas Eu vou manter elas... Será que eu mantenho Então, eu acho que eu vou manter Porque eu acho que faz sentido com a leitura que eu tô fazendo do personagem, sabe? Então, algo mais ou menos assim aqui, ó E vamos refazer um pouco essa mão aqui também Só pra gente saber o que que tá acontecendo eu Vou deixar mais assim Talvez outros personagens acabem, acabem cobrindo também, né? Partes dele aqui Então eu não vou me preocupar tanto com isso, mas eu gosto disso, é um, é um começo bem legal pra gente iniciar aqui essa arte e vamos lá pensar sobre o posicionamento dos outros personagens né, e depois a gente vai, lógico, passar ali uma linha bem mais finalizada em todos eles. Eu tô achando que a nossa bruxa, ela tinha que ficar meio que pra cá mesmo então ela com o chapéuzão dela e tal eu tô sentindo que daria pra gente fazer aqui, talvez ela meio assim ó com aquelas as pernas armaduradas dela. E quem sabe o livro, esse livro meio, meio vivo, né? Que ela tem ali, que tem uns dentão. Podia tá estar meio, meio abertinho aqui, assim. Desse, pra esse, acho que para esse lado funciona melhor. Quem sabe uma língua aqui de livro e uns, uns dentão aqui, assim. Quase um livro mímico, né? Agora essa mão aqui, eu tô achando que a mãozita dela... Tinha que tá... Tinha que tá segurando o livro, né? Será que eu faço o livro mais pro meio aqui, assim? Eu acho que faz sentido. Ah, se essa mão tivesse aqui em cima, assim, ó. Aí, aí eu acho que funciona. Eu vou fazer a capa dela vir para esse lado também, pra gente conseguir ter um espaço legal aqui pra ela existir. Boa, eu acho que isso aqui mais ou menos funciona. A gente deu aqui uma quebradinha nela, mas eu acho que tá, tá rolando. A outra personagem, que é aquela que tem as espadas muito doidas, né? Eu acho que ela poderia ficar desse outro lado. Meio que fazendo o contraponto aqui, né? Assim. Provavelmente que eu acho que vai funcionar. Eu queria muito fazer todos esses braços meio que participando, assim, sabe? Dessa cena. Então, ó. Vamos puxar aqui. que essas são as personagens super compridíssimas, né? Então aqui assim, ó. Shin, espada. Boa. Eu vou reduzir todo mundo pra gente usar melhor o espaço. E ela vou... Reduzir, apesar que a bruxa, eu acho que ela é mais alta do que a bruxa, né? Então eu vou fazer a bruxa, tipo, mais ou menos dessa altura Esse bicho acho que pode crescer Eu tinha imaginado eu Acho que, eu... quantas espadas usa? Cada mão usa uma espada? Cada espada usa uma espada? Ah, tá, um dos bra... Quantas mãos essa mulher tem, meu Deus do céu? <risos> Parece que uma das mãos fica, fica por trás. É como se ela, ela segurasse a mão atrás das costas. Que interessante. Então, eu tô vendo ali na, nas referências. Acho que uma das mãozinhas fica por aqui. Tem um, uma mão robô aqui, gigante. E outra que fica pra esse lado. Vamos botar uma outra espada na mão dessa. E aí, falta uma outra mão robô. Ela tem uns. um cabelinho meio assim. Eu acho que essa outra mão robô, a gente podia fazer também segurando uma espada. E ela fazer esse shape meio... Esse triângulo aqui no meio, sabe? Algo assim, ó. Acho interessante. Aí a roupa dela meio que cai para um lado aqui e ela também tem uma big capa. <risos> tô gostando, tô gostando porque é um grupo, é um grupo bem esquisito de personagens, eu adoro. E eu tô, nossa, eu tô aprendendo muita coisa com o design de vocês aqui só de tentar, tipo, ah, entender e tal, como é que eu faria essa releitura. Tem um valor muito legal, gente, nessa coisa, né? O fanart é uma coisa engraçada, né? Porque a gente às vezes considera, né, como uma forma Sei lá, né? De falta de criatividade ou de não sei o quê. Mas o, o o fanart, muitas vezes, né? Essa ideia de pegar um personagem que não é seu. É uma oportunidade de estudo sensacional, né? Uma forma de, de você prestar atenção de uma forma que é muito única ao desenho, né? Isso é uma coisa que eu tava pensando ultimamente. Que é essa ideia de, né? Vamos supor, com o melhor das nossas capacidades, que de fato, num futuro breve, ah, meu Deus, o lápis, a caneta, né, tudo isso será obsoleto, né? O futuro, o futuro da arte será feito com prompts de texto, né? Vamos supor essa possibilidade. Eu ainda fiquei pensando, talvez ainda mesmo nesse cenário, apocalíptico, é. Ou talvez o, o aprender a desenhar tradicionalmente ainda seja a melhor maneira de desenvolver a compreensão desses assuntos, dessas ideias, né? Que acho que isso é algo que acaba fugindo muito a gente. Quando a gente fica muito focado nessa coisa de, pô, eu quero que o desenho fique melhor, eu quero que o desenho fique melhor, e a gente para de pensar em como é que eu me torno um artista melhor, que entende mais, né? E essa busca por compreensão, ao invés de necessariamente resultado de desenho, eu sinto que é algo que gira um pouco a chavinha na nossa cabeça, Sabe? Então desenhar o personagem de outras pessoas É uma oportunidade de fazer isso também é, A mãozona dele meio que Acabou que não, não aparece nada né Eu acho que eu vou deixar ela meio que pra cá Pelo menos a gente tem uma grande bela barriga E agora temos dois outros personagens Um que é um espantalho Um que é um personagem espantalho E um que é um personagem fuinho Eu acho que eu vou fazer o esp personagem espantalho Eu acho que ele é o menor de todos Hahaha <risos> E ele parece ser o um cara que não trabalha muito em grupo. Não sei porquê é, que eu pensei isso. Algo no design dele me dá essa impressão. Então, eu imaginei ele meio... Meio não cooperativo aqui, assim, sabe? Agora, o que, que isso significa em, em relação à pose dele? Vamos ver. Ele tá com a mão no bolso aqui já, né? Na, na imagem de referência. Eu tô achando que eu vou colocar as duas mãozinhas dele no bolso. Pô, ele tem um sapato chique demais, hein? Ele tá me dando... Que lua vibes agora que eu tô olhando pra ele direito. Tá me dando aquelas... Uma impressão meio que lústica. Acho que a pose também ajuda, né? Que ele parece um rapazinho jovem e tal. E ele vai estar tá meio. Ai, que chatice, meu. Que chatice. <risos> Maravilha. Tá faltando só uma fuinha aqui agora. Tá faltando uma fuinha de peruca. Vamos ver. Eu acho que ele tem que estar tá aqui, então, ó. Nesse espaço daqui que sobrou. E ele tem que estar tá aqui com toda a sua fuenzice. Uma, uma salsichice assim, ó. Eu vou até colocar outra cor aqui só para eu conseguir enxergar um pouquinho melhor. <risos> Tá, vamos, vamos reduzir um pouquinho a opacidade dos outros personagens, porque senão eu vou ficar muito perdido Então a cabecinha aqui dele assim, um pescoço comprido, um torcinho tá, Agora sobre os pezinhos dele, o que, que eu vou fazer? <risos> tá, o que a gente vai fazer aqui? Bom, ele também tem uma espada, o pior é que a pose dele é tão boa já, o original E é uma solução tão eficaz, né, que é o bracinho cruzado Que eu vou fazer o pezinho dele meio assim Eu acho que o que tá faltando aqui é exagerar essa... o quão comprido ele é, sabe? <risos> Maravilha. É isso aqui, ó. É isso daqui que vai ser. E a espadinha dele aqui. plão pai, não sei o que lá. Muito bom. Tá aqui o nosso elenco completamente bagunçado de personagens. Vamos colocar uma cor pra cada um, ó. Esse aqui vai ser preto mesmo. Esse daqui, eu acho que eu vou colocar um um tom azulado só pra gente ter uma diferenciação ó, pra gente entender onde cada um começa, esse daqui tem que ser roxo né, algo aqui assim maravilha, e esse daqui um tom avermelhado, tá aí ó essa é a nossa disposição final dos personagens aqui, um pouquinho de gestual, nada muito né, doido aqui acontecendo todo mundo numa pose bem, bem de boas, e eu vou agora dar uma finalizada nesse traço deles, eu vou, primeiro eu vou dar uma refinada boa nesse rascunho e eu acho que eu volto aí depois pra gente fazer uma, uma linha melhorzinha e colocar no final as nossas cores base bonitinho lá e ver como é que tudo isso daqui fica beleza? então a gente se vê já já Eu demorei muito mais do que eu achei que ia demorar. Alguns personagens eu fui e voltei, mas aqui está a line art desse nosso elenco de hoje. Eu tô assim, muito feliz com vários dos personagens aqui. Eu acho que eu consegui trazer um pouquinho mais daquela ideia de shape, language, né, de formatos um pouco mais. Ah, exagerados pros elementos dos personagens, né? Inclusive o cabelinho da fuinha é, Essas botas de metal aqui da bruxa, né? Eu tentei trazer isso é, para ela aqui também <risos> Uma coisa que eu achei que funcionou aqui bem nesse rapazinho Foi dar essa cinturada nele, né? Eu acho que ficou interessante E o mais grandão ali no fundo Eu tentei só deixar ele com uma cara talvez um pouco mais séria Um pouco mais... Inteligente, eu não sei. É, acho que a expressão ajuda nisso, né? Isso é uma coisa interessante. Nesses personagens que têm características animais, quanto mais neutro é o rostinho deles, eu acho que mais eles voltam pra um, pra um bicho que não tem inteligência. E quanto mais expressivo eles são, mais humanos eles ficam, assim, né? Mentalmente, nesse sentido. Então, tá aqui a conjuntura dos nossos personagens. E eu tô, assim, muito feliz com como esse grupinho ficou Eu tava meio preocupado com como é que ia casar essa imagem Eu acho que é de todas, assim, acho que é a minha favorita nesse sentido Mas agora eu preciso colocar cor base em todo mundo E tacar aquela cor no cenário, fazer alguma coisa decidir como é que vai ser isso daqui Eu vou fazer uma pesquisa ali de algumas referências E quando eu voltar é pra explicar como é que foi essa jornada aí Te vejo já já Está, pessoal, acompanhado logo na esquerda o nosso novo conjunto de personagens dos inscritos que vocês enviaram pra mim, desenhados no meu estilo, todos juntinhos aqui fazendo pose. Esse eu acho que foi o mais complexo, porque eu peguei personagens que tinham muitos detalhes, muita coisa interessante rolando neles, né? E eu tô assim. Tão feliz com o resultado, eu tô apaixonado nessa bruxa. Eu quis fazer uma cara assim, bem. É... não sei. Eu tentei fazer um rosto, tentei pegar a ideia do livro também, adaptar aqui pra minha pegada, colocar esses shapezinhos, sabe? E às vezes, gente, eu reparo o quanto que isso daqui vai longe, sabe? Essa atenção aqui nesse cantinho dessa borda do livro é... é muito doido. Eu também tentei fazer de um jeito aqui que desse pra cada personagem ter destaque. Foi um pouco complicado porque é... eles têm cores bem parecidas e com esse bicho marrom atrás. Dá pra todo mundo ficar bem apagado, né? Então tem aqui um, um, uma nevoazinha Bem posicionada Pra dar aquela separação extra entre os personagens. Eu também voltei com alguns contornos pretos aqui para finalizar, porque é uma estética que tá acontecendo em quase todos eles. E o cenário, nessas né? Essas cores, como vocês podem ver, foi totalmente inspirado nessa vibe, uma névoa na natureza, um negócio um pouco menos saturado, né? Porque essas duas são super fortes, as cores. E eu falei, aqui eu não, não, vou, não vou competir com isso, né? Então peguei aqui umas referências, foram essas daqui, é, de, de cenas assim com um pouco mais de névoa um pouco de tons mais acinzentados e gostei bastante do resultado, acho que ficou um negócio diferente, tô muito feliz os shapes são meio parecidos, né? vocês podem ver que todas essas ilustrações têm esses shapes meio arredondados, quadrados é, no fundo, é... não vou mentir, eu, eu gosto deles <risos> E pra mim aqui, pra, pra, pro tempo que eu separo pra esse projeto, eu acho que vale super a pena. Passou, nossa, eras aqui, eu tô até, até a boca, eu tô com sono, porque eu fiquei a tarde toda me dedicando aqui nessa, nessa ilustração <risos> pra vocês, né? Porque gostei demais, eu tenho até muita vontade de colocar no um portfólio essa, porque ficou muito legal colocando crédito de todo mundo aí. Então, todos os artistas aqui, gente, muito obrigado a todos vocês. Que deixaram os seus desenhos A todos que foram escolhidos aí Muito obrigado também Tá aqui o nomezinho de todo mundo de novo Dona Kaori Jenny, Nick Witch A Débora, o Borba, O Anderson LM Gente, muito obrigado a todos vocês Espero que vocês tenham curtido aí Ver a minha versão dos seus personagens No meu estilo, aqui neste canalzinho Tão gostoso Galera, é isso daí. Se você chegou até aqui, seja bem-vindo à Elite que aproveita todos o conteúdo dos vídeos. Muito obrigado pela sua presença. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa aquele comentário para o algoritmo ficar feliz. A gente gosta de deixar o algoritmo feliz, né? Deixa o joinha se você curtiu esse vídeo. Se você quiser ver mais coisas como esse vídeo aqui, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo, galera. Muito obrigado, valeu e... Falou!